Estamos de regresso à página do Drupal Commerce para estabelecermos um comparativo entre a solução Drupal Commerce e a solução Commerce Kickstart. E falo em Commerce Kickstart porque quem lida com o Drupal Commerce certamente já se cruzou com eh, a designação do Commerce Kickstart. Aliás, na, na própria página do Drupal Commerce é-nos indicado que para iniciarmos eh, uma solução indicada, é o Commerce Kickstart, que é um Installation Profile. O que é que isto na realidade significa para quem não está tão habituado a toda esta metodologia de profiles e de install do Drupal? No caso, o Drupal Commerce é um conjunto de módulos que instalamos com uma instalação base do Drupal Core. No caso, o Commerce Kickstart, cuja página de projeto no Drupal.org é project-commerce-kickstart, é uma filosofia diferente. Significa que vamos ter o Drupal Commerce já pré-configurado, temos toda uma série de aspectos já trabalhados, como por exemplo o tema, podemos ter conteúdo demo e toda a configuração mais ou menos, feita ou proposta nesta solução do Commerce Kickstart. Por desenvolver um Commerce Kickstart? É o de tornar mais rápido o desenvolvimento do Drupal Commerce e também tornar mais acessível e mais apelativo o uso do Drupal Commerce. Para isso foi criado este Install Profile. Ele é posterior à publicação e ao surgimento do próprio Drupal Commerce, como é óbvio, porque ele depende e trabalha, tem na base o Drupal Core, mas tem toda uma série de extras já configurados, que são interessantes para quem inicia no sentido de avaliar o interesse da aplicação e se vai ao encontro daquilo que efetivamente procura numa loja de e-commerce. Evidentemente que, para quem não está habituado e quem não conhece o funcionamento dos módulos, o Commerce Kickstart pode ser um pouco opaco. Opaco, já que as coisas aparecem feitas e depois existe uma certa dificuldade em perceber como é que aquilo foi configurado, como é que eu consigo aquele efeito. Por isso, na formação, nós vamos utilizar o Drupal Commerce, mas vamos ter sempre debaixo de olho o Commerce Kickstart, no sentido de ser uma fonte de inspiração e inclusive uma, uma base de uma lista de funcionalidades e de módulos interessantes para analisarmos e verificarmos se efetivamente queremos ou não colocar na nossa loja de e Commerce. Eu tenho aqui uma, uma lista dos módulos que estão no Commerce Kickstart e que depois vamos fazer uma instalação uh, para que possam ver como é que funciona e qual é o efeito mas uh, esta listagem é dada pelo próprio, pelo próprio pela própria installation profile uh, e como estão a ver uh, há toda uma série de módulos aqui interessantes e, aliás, um, uma das características importantes dos, em Install Profile e das Distributions é o eh, podermos ver como fazer, ver alternativas às vezes a práticas que nós próprios eh, conhecemos eh, e desconhecemos outras e é uma forma de aprendermos e também de conhecermos módulos eh, extra para funcionalidades que também perseguimos e que queremos nos nossos projetos. Nós vamos ver alguns dos módulos aqui listados, mas não vamos uh, trabalhar diretamente com o Commerce Kickstart. A nossa base vai ser sempre o uh, Drupal Commerce, numa instalação normal Drupal, e uh, depois vamos um, fazendo o Tuning, por assim dizer, uh, com um, extras uh, sugeridos pelo Commerce Kickstart, ou, Uh, propostos por mim mesma durante a formação. Uh, quando é que devemos usar o Drupal Commerce uh, e quando é que devemos usar o Commerce Kickstart? Uh, um é melhor do que o outro? Para projetos reais, qual é a melhor solução? Ora, se dispusermos de pouco tempo, o Commerce Kickstart pode representar um ganho enorme em termos de tempo e de uh, atalhar porque ele traz imensos aspectos, já eh, tem uma, uma série de módulos já prontos a serem eh, ativados e alguns já estão até pré-configurados e, eh, e, portanto, nesse sentido eh, é interessante. Mas requer já algum à vontade na utilização do Drupal Commerce e no conhecimento do Drupal. Para quem inicia e numa perspectiva mais de, de formação, na área da formativa, efetivamente o Drupal Commerce, com o uh, Drupal na base, é a solução mais interessante.